Não acredito que não tem jeito de botar um filtro pra eu ficar bonitinha. Ai, que raiva. Tá bom, né? Fazer o okay. quê? Vai sem filtro mesmo. Ah, tem! Achei. Cadê? Um que me deixa mais ou menos. Boa tarde. Eu estou fazendo uma live nesse momento. Não pra mostrar turismo, nem pra fazer perguntas e respostas. Mas porque Deus mandou, eu faço. Ah, esse ficou bom. Mas eu vou achar o um melhor. E eu estava aqui, em, estou aqui né em João Pessoa, que é a capital da Paraíba. A Paraíba é o lugar que eu sempre sonhei em conhecer. isso oh, fica bom, hein? isso também. Não, deixa eu colocar aqui um melhorzinho. vou deixar esse. Bem, estou aqui em João Pessoa, que é a capital da Paraíba. É o lugar que eu sempre quis conhecer na minha vida, porque meu coração é muito nordestino e... eu amo jampa e Deus falou comigo e eu queria passar essa mensagem pra frente mas como eu ando usando muito meu instagram muito mesmo e tô muito feliz com as pessoas falando comigo então eu decidi fazer ao vivo não sei quem vai ver ou ouvir depois eu vou deixar gravado no GTV mas se Deus mandou eu faço acontece que hoje foi um dia muito interessante aqui é... Começou a chover do nada Coisa de 5 segundos pss, Chuva, chuva, chuva, chuva, chuva chuva E o mar ficou muito agitado E o céu ficou muito nublado E eu fiquei aí debaixo de um guarda-solzinho Esperando a chuva passar E me lembrando de uma música Da Ivete Sangalo, inclusive Ah, essa ficou mais bonita Depois que a chuva passou é, Foi muito rápido Em dois segundos praticamente, assim, a chuva parou, ela estava muito intensa, ela parou quase que de uma vez, em questão de uns cinco minutos, eu devia ter filmado tudo, mas eu estava sem bateria na hora. E em questão de cinco minutos, o o céu já estava super claro, o mar já estava super azul, e as pessoas já estavam fora, assim, das e fazendo todas as coisas. E eu estava assistindo isso, porque eu estava esperando a minha tatuagem de René secar da mulher que não tem... Que fez com a boca, que ficou horrível Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui para falar do que Deus me revelou Nessa tarde Com essa chuva e esse sol A primeira coisa É que ele tem ministrado muito na minha vida Sobre tempestades Às vezes você tá vivendo E começam a acontecer coisas muito ruins Ou coisas inesperadas Você não está se sentindo seguro Não está se sentindo amado Não está se sentindo apoiado E... E Deus tem falado comigo sobre tempestade. Eu fui muito magoada, já fui muito humilhada, já aconteceu muitas situações ruins comigo. Tem muita gente que olha pra mim e fala, nossa, mana, você tem uma vida perfeita, você tem pai, mãe, irmã, você faz um monte de coisas e Deus fala com você e olha onde você tá no paraíso. As pessoas veem as pincas que a gente toma, mas não veem os tombos que a gente leva, sabe? É... Eu duvido uma pessoa dessa virar pra mim e falar assim, nossa, deixa eu ficar um ano sem, sem consciência igual você ficou, ou nossa, deixa eu é, ter que lidar com a falta de ar, como você tem que lidar, sabe, deixa eu ter obesidade, um monte de doença com 25 anos, e pra Deus vir curar, porque senão ninguém cura, isso ninguém quer. As pessoas olham pras outras e querem o bom de cada uma. E cada um conhece a sua tempestade. Cada um sabe aonde está chovendo, aonde está doendo. Ah, oh, meu Deus, pastora Joiselle, Senhor. Oi. <risos> Amém. É, cada um conhece a sua tempestade. E nos últimos dois meses foi um tempo de tsunamis e tempestades na minha vida. Onde Deus finalizou um ciclo de sete anos e me deu de presente o Nordeste, que é o lugar que eu mais amo. Tenho certeza que eu nasci aqui e a Nazaré Tedesco me roubou. Minha mãe tem a maior cara de Nazaré. E o que que acontece? Enquanto eu vi aquela tempestade, eu comecei a chorar. Porque Deus começou a ministrar no meu coração uma canção. Só que não era um louvor. Era uma música da Ivete Sangala, que fala assim. Quando a chuva passar e o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou o céu, eu sou o mar, eu sou seu e fim. E o meu amor é imensidão. E eu falei, e eu comecei a chorar. E aí eu entendi algo, que na verdade eu já sabia, mas eu, eu tive a... a percepção maior de que, na verdade, um grande louvor não tem a ver com quem escreveu ou qual é a letra, tem a ver com o seu coração nele. Porque durante essas tempestades, Deus ministrou algo em mim. Quando eu estava no meu pior momento, nesses últimos dois meses, eu entendi que ao invés de eu ficar só repreendendo, só expulsando, só falando, brigando com os meus problemas eu comecei a louvar a Deus. Em outras palavras, ao invés de ficar, sai escuridão, sai escuridão, eu fui e liguei a luz. Jesus me ensinou algo diferente nesses últimos dois meses de tempestade na minha vida. De parar de ficar lutando com as minhas fraquezas e começar a clamar e louvar a Deus. A trazer a luz, porque aí a escuridão não consegue ficar. Então eu parei de lutar com as minhas dificuldades e comecei simplesmente a me aproximar mais do meu Senhor. E eu não sou uma pessoa de louvores. Como assim? Eu não sou nada musical, né? Eu amo a palavra de Deus, eu amo evangelizar, amo orar. Eu sou papo toda obra. Se precisar cantar, também eu canto. Mas eu não conheço, assim, tanto quanto a minha irmã, os meninos da minha célula, que são todos muito talentosos na música. Mas uma coisa eu tenho certeza. O maior, o maior homem... O melhor louvor que já foi dado nessa terra foi Jesus Cristo. Às vezes eu pergunto para as pessoas: quem que é a pessoa que louva melhor na Bíblia? As pessoas costumam falar Miriam ou Davi. Não é, foi Jesus. Mesmo que você não veja ele cantando ali. Porque Jesus fazia o que Deus queria. Isso é um louvor. Jesus conversava com Deus, tinha intimidade com ele. Isso é louvor. Jesus falava para Deus e confiava em Deus a vida dele. Isso é louvar o Senhor. E aí, você vira pra mim e fala assim: Ana, você tá falando meresia, porque a Ivete Sangalo não pode ter escrito uma música que inspira a Deus, porque ela canta axé e ela é da Umbanda e não sei o que que tem. Ok. E você conhece todos os compositores e todas as pessoas que escreveram cada louvor que você canta? Eu só fui descobrir que o Fernandinho era gordo, que a Carniva Soares era negra, que o Alessandro Vilas Boas era bonitão, numa conferência, cinco anos depois, que o Juliano Som era. Eu nem sabia. Eu cantava aqueles louvores, eu reproduzia eles sem fazer ideia de como eles eram. Muito menos do pecado que eles tinham. O Thales Roberto era um que fazia uma música super legal, assim, e a minha mãe até já ministrou a dança com ela, que depois tinha vários problemas. Deixa eu te falar, louvar a Deus não tem a ver com quem escreveu a música. Com, tem a ver com o seu coração naquele momento. Se Deus quiser usar uma mula, Ele vai usar. Se Deus quiser usar a Ivete Sangalo, Ele vai usar. E aí, pava praia. <risos> Se Deus quiser usar, Renato Russo, que era drogado, morreu de AIDS, quando ele fala assim, quando tudo está perdido só existe um caminho e quando tudo está perdido só existe uma luz, isso pode vir no meu coração sim como uma revelação de Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então quando Deus botou para tocar Ivete Sagal na minha cabeça, eu pensei em Deus sim e eu chorei. Porque Deus ministrou algo no meu coração, que enquanto eu louvo, a tempestade cessa. E ela cessa quando ele falar que cessa. E igual tá acontecendo aqui, nesse dia em João Pessoa. Cai um toró desgramado de coisa voar, de gente molhar, de... Assim, todo mundo esconder. E em questão de três minutos volta um sol ardente. Ah, o mar que estava super revolto fica super tranquilo. E todo mundo volta ao normal a fazer suas coisas. Deus faz isso comigo muitas vezes. A tal da Fênix, né? É justamente essa representação de morrer e sobreviver. Nem sei quantas vezes eu já morri nessa vida. Mas o Senhor tem o dom de ressuscitar a gente. E eu me sinto ressurreta pelo amor dEle várias vezes. Porque quando eu louvo a Ele e Ele fala, acalma a tempestade, a tempestade acalma. E vem o sol da manhã, que é Ele, sabe? Então... E aí, enquanto Deus falava isso comigo, eu comecei a chorar, e Ele falou, você vai falar isso para as pessoas. Eu falei, agora, para pegar um microfone? Ele não, na sua rede social, que tem muita gente lá. Eu falei, mas está cheio de pontinho, ninguém vai ver, então faz uma live." falei, Deus, Senhor tá demais. <risos> Talvez tá fazendo eu ficar demais. Mas eu precisava dizer, porque a religiosidade, ela vai te separar de Deus. A, o romance excessivo, falso, te separa do amor da sua vida. Uma mãe, tipo a nani dificilmente vai ter um amor e uma confiança que um filho e uma mãe teria Então nós, como pessoas que acreditamos em Deus, se você acredita, a gente tem que parar de tentar ter religião e começar a ter conexão. Se conectar com Deus não tem a ver com ter senha do wi-fi, não tem a ver com a força do roteador, tem a ver com você a deixar ou não seus dados móveis de lado, deixar ou não seus aplicativos para lá, instalar ou não o Espírito Santo que é antivírus na sua vida. Então hoje, quando chovia muito, eu estava debaixo de uma marquise, e vendo aquele caos e assim, tudo preto e neblina, eu falei, gente, olha a minha vida. Esses Últimos dois meses, é isso aqui. E aí, na hora que fez assim, a chuva cessou, o mar acalmou, rapidamente tudo ficou claro e lindo de novo. Eu entendi como Deus age. Jó ficou nove meses lá na peleja e, do nada, Deus abençoou. José, coitado, foi vendido, foi pro poço, foi preso, foi não sei o que. E, do nada, governador. Eu não sei qual é a sua tempestade, às vezes, do nada, você fica grávida, do nada, você casa, do nada, você arruma um emprego, do nada, você tem um ministério, do nada, você recebe um perdão de alguém, do nada, você realiza um sonho, do nada, você emagrece, do nada, você é valorizado, do nada, você cria grandes amizades. Então, louvar a Deus, se conectar com Ele, a gente não pode ficar confiando nas pessoas, o poder da unidade da igreja é pra gente representar ele na terra mas não é a igreja que te salva é Jesus que te salva então que você possa entender que não tem a ver com as pessoas nem nos louvores nem nas orações, nem nas pregações nem nas suas relações que no fim das contas você tá sozinho você nasceu sozinho e todo mundo fala assim Ana, você é muito corajosa de viajar sozinha e eu sempre falo, eu viajo em quatro Pai, Filho, Espírito Santo e a menina dos olhos do Pai, que sou eu. Eu não tô sozinha. Deus me protege aqui como me protege na estrada, como me protege na minha casa. Porque independente da tempestade que for, Ele é poderoso para falar, para parar. E é exatamente do jeito que eu vi. Então, se eu escutei Ivete Sangalo e senti a revelação de Deus e chorei, e eu não escutei cantando, veio na minha mente, tá? Porque faz sentido. Com o que eu entendo de Deus. Se eu assisti Mulher Maravilha e chorei horrores, porque eu falei, gente, essa mulher, num, que o dois é terrível, num, que ela, essa mulher é o Espírito Santo, ela fala várias línguas, ela está em todos os lugares, ela é além do tempo, ela tem o laço da verdade e ela é o amor, então ela é o Espírito Santo. Quando eu assisti a Comem, deixa nas partes que eu achei ele lindo, maravilhoso, falei, gente, esse homem representa Jesus, o reino da terra, o reino do céu, e ele tomou posse, teve que se sacrificar para isso. É disso que eu tô falando, sabe? Enxergar Deus nas coisas e nas pessoas e nos lugares. Ele não tá num prédio, ele não tá em alguém de terno. Eu tô com a camiseta da Viúva Negra, com a tatuagem horrorosa de rena nas costas, na praia, e Deus falou poderosamente no meu coração. E ainda mandou que eu compartilhasse. Eu não sei quem ouviu, ou vai ouvir, ou vai ver esse vídeo, se alguém vai. Mas se você seja lá quem você for, está ou esteve, ou acha que vai estar em uma tempestade, está ou esteve em uma chuva muito forte, entenda que chuva cai do céu, chuva é provisão. Mas quando a chuva é muito forte e ela laga, então é importante que você seja um rio de águas vivas, porque quando esse rio transbordar, vai molhar quem está perto e vai transbordar água e vida na lateral e vai aparecer até vegetação, mas se você for um posto de lama e a palavra de Deus fala em Mateus alguma coisa, que quando você conhece Jesus e depois você sai da presença dele para divertir sua própria carne, sabe, e deixa Jesus de lado, são como porcos limpos que vão te afundar na lama. Então se você é um posto de lama e chove muito, sabe o que você vai fazer com quem está ao seu lado? Sujar. Todo mundo é um pouquinho de todo mundo Nós somos um conjunto das relações Tem uma oração que a gente faz Que é assim, Deus, pega o um pedaço do meu coração Que tá com fulano que me magoou E devolve o um pedaço dele que tá comigo para que a gente seja inteiro E aí tem uma música do Teatro Mágico Que também não é uma banda gospel Que fala assim Quero você inteira em minha metade de volta E eu já chorei muito também nessa parte Porque quantas vezes a gente deixa de ser inteiro Entregando metades, um terço, ou a gente todo, para outras pessoas que não são Jesus. Jesus se entregou inteiro para nós. Eu não conheço mais ninguém que tenha feito isso por mim. Mas eu sei que teve uma hora que parecia que eu era um quebra-cabeça. E eu fui entregando as minhas peças para as pessoas. Só que quando você entrega uma peça para cada um, precisa de unidade e comunhão para que todos juntem e você faça sentido. Que forme uma imagem relevante. Ou pelo menos inteira. E é em cada relacionamento que você entra, e é em cada igreja que você vai, e é em cada amigo que você confia e conta seus segredos, achando que essa pessoa se importa com você. Cada vez você está entregando um pedaço de você. E vai chegar uma hora que vai ficar um pedacinho que não faz sentido, que não forma figura nenhuma. E é nessas horas que a tempestade vem. Tempestade do mundo, tempestade de quem tem inveja, tempestade de testes. De, de mudanças de fase, de maturidade, tempestades internas, e às vezes a gente faz tempestade em copo d'água. Mas também é perigoso olhar para um tsunami e falar que é uma marolinha. Então eu oro para que a gente tenha a revelação, tirar o véu dos olhos, que a gente deixe de ser cego e enxergue quando for copo d'água, quando for tempestade, quando for tsunami, enxergue quando for inverno, quando for verão, enxergue quem tá com os nossos pedaços e consiga trazer de volta e tenhamos fé o suficiente para entender que o deus que criou urano e plutão e que te <risos> que... Para pensar que se você tivesse ido em outra escola no pré sua vida podia ser diferente que se você tivesse ido em outro hospital no dia tal você podia ter conhecido alguém Cada segundo a gente faz uma escolha. Eu estou sentada aqui num ponto turístico, já passou um tanto de gente por mim. Se eu estivesse gravando não, poderia ter sido diferente. Hoje mais cedo eu conheci uma senhora, uma ela me deu um triângulo, porque ela gostou demais de mim, a gente fez amizade. Depois eu conversei com outras pessoas e cada uma foi me agregando e eu estou aprendendo muito com essas pessoas. Mas você tem que entender que existe uma proteção sobre você. Sobre o seu desenho original do seu quebra-cabeça, que foi Deus quem fez. Que pode vir chuva, pode vir sol, não vai nem desbotar e nem apagar o desenho, porque foi Deus quem fez. Tá protegido, invernizado no Espírito Santo. E para! Para de ficar olhando para a chuva, para de ficar olhando para as ondas bravas, sabe? Para de ficar olhando para areia molhada, para de olhar para o quanto a chuva é difícil e ficar reclamando da vida, que saco! <risos> E começa a entender que Deus está em todo lugar, da Ivete Sangalo até o sol, do sol até uma palavra que você fala, da palavra até alguém te dar um presente, de uma presença até o fato de você estar tá de boa e de repente lembrar de alguma coisa ou de alguém. Está começando uma música agora, muito da animada. O moço tá passando. Mas é. Era, eu não sei nem por que, que eu ia falar, só tô falando o que me mandaram falar. E eu espero que pra alguém que seja uma pessoa. Tenha feito sentido. Porque pra mim fez tudo. Louva o Senhor do seu jeito. Agradece a Ele pelo que você tem. Fala bem das pessoas pras pessoas. Fala bem de Deus e da sua vida e de quem você é. Porque falar mal já tem gente demais. Fora o diabo e os demônios. Agora falar bem é a nossa hora. E quando eu falo nossa, é porque a gente não foi chamado pra afundar no mar revolto. A gente não foi chamado pra ficar encharcado, molhado numa tempestade e ter pneumonia. E eu vou falar para vocês o que eu orei para o Senhor e o que Ele me disse. Eu falei, Deus, por favor, me ajuda a nunca mais entrar em barco que eu sei que está furado, sendo que eu sei nadar. São pessoas e situações e, e lugares e palavras que eu escolho, às vezes, sabendo que tem furos, que... Sabe? Às vezes eu tenho medo de não vir um Titanic pra mim e eu entro num barco todo ferrado. Eu sei que ele vai afundar, mas eu entrei. Por quê? Porque eu tô carente? Porque eu tô com medo? Porque o Senhor não me ama o suficiente pra me dar algo melhor? Porque a tempestade nunca vai passar e agora o mundo vai entrar numa inundação de novo? Mentira, porque Deus falou pra Noé que nunca mais vai fazer. E a cada vez que tem arco-íris, eu me lembro disso. Eu amo arco-íris. Eu não sei por que, que a gente entra nos barcos furados. Mas eu virei pra Deus e falei, Deus, eu sei que de vez em quando, de vez em nunca... Mentira, de vez e sempre Eu entro em barcos furados, mas eu sei nadar Então, por favor Me ajuda E aí o que ele me disse foi Não, minha filha Você não sabe nadar Você sabe andar sobre as águas E é isso que eu queria te dizer Para de entrar em barco furado De medo da tempestade, porque o sol vai vir Para de ficar brigando com a chuva e cuida para ser um rio de água viva que transborda a água para abençoar e crescer flores ao redor, e não um posto de lama para sujar quem está por perto. Presta atenção que Deus está em todo lugar, inclusive dentro de você. Onde você foi, estar? Tá? E ao invés de ficar tentando nadar contra a correnteza, e entrando em barco furado por desespero, carência, medo e falta de fé, Bora andar sobre as águas Porque É bem melhor <risos> É bem melhor E eu sou muito grata a Deus Porque ele é um pai tão amoroso E a é vocês Seja lá quem vocês desejam <risos> Se ouviu Peço desculpa se eu falei algo de mim Mas eu só tô obedecendo meu pai E isso é um jeito de louvar o Senhor Então sim, Ivete Sangalo Do Axé você conseguiu ser usada por Deus, assim como uma pedra já foi usada para tirar água, assim como o céu já caiu maná, assim como Judas foi usado para cumprir um propósito e Vé de Sangalo hoje foi usada para me lembrar que quando a chuva passar e o tempo se abrir eu posso abrir as janelas e ver que Ele é o Sol, é o Mar, é o Fim, e o Amor dele é imensidão. Em nome de Jesus. Agora eu vou lá, ter uma vida muito difícil, almoçar, que eu não almocei, e agradecer a Deus por cada segundo que ele estende a mão e fala, vem, não importa se você vai cortar a orelha de alguém, não importa se você é o meu discípulo mais chato, não importa se você é Pedro e não e João, Bem vem que eu vou com você, não importa onde você tá, importa quem tá com você, já parou pra pensar? Quando a gente é criança, a gente fica sentado numa rodinha de terra e está se divertindo, porque os nossos amiguinhos estão ali. E às vezes quando a gente é adulto, a gente está num lugar cheio de pessoas incríveis e está horrível, porque você não tem intimidade com elas. Não importa onde você tá, importa quem tá com você. Eu não me importo com os erros de quem escreveu os louvores ou as músicas do mundo. Eu não me importo com os pastores que erram, porque todos erram. Eu não me importo com as minhas amizades que nem sempre tem tempo pra mim Ou com os relacionamentos tóxicos Eu ou... parto importo comigo, Deus Porque Ele sim sabe o meu desenho inteiro E só Ele pode juntar todas as partes Ou às vezes até mudar o desenho Mas sem fugir do plano original Esse é o nosso Deus O Deus que conhece o seu quebra-cabeça Que tem poder de juntar tudo que foi perdido ou entregue E fazer nova todas as Amém? Amém? Então, é isso, galera. Que o senhor te favoreça. <risos> Vou deixar no IGTV porque. Deus abençoe. Eita! Vem a vetania do Senhor, tá vendo? É <risos> chato demais. A paz tem.